Pensa Game. Primeiro vídeo TV em Cores de 2020. A gente já quer desejar Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz Ano Novo, gente. A gente espera que vocês tenham um ano muito bom. E a gente vai falar nesse vídeo sobre as nossas expectativas dos jogos de 2020. Sou Miki. Sou a Júlia. E esse é o TV em Cores. <risos> Antes de começar a falar das nossas expectativas pra videogame esse ano, só pra lembrar que a gente vai ter um vídeo de séries e filmes também, e o que a gente tá esperando pra 2020 nesses âmbitos todos. Então, aguardem, que nos próximos vídeos da semana, que são quinto e sábado, vocês vão saber o que a gente tá esperando esse ano ainda. Eu vou falar de um jogo que eu estou com receio, mas eu estou com muita expectativa, que é Cyberpunk 2077. Assim, eu já tive esse processo todo, porque quando eu descobri que era a primeira pessoa, morreu pra mim. Assim, eu estou lidando com a primeira pessoa agora, há um tempo até. Mas o negócio pra mim é você poder mudar as suas partes robóticas. Gente, sério, meu sonho é ser metade robô. Então, assim, é muito difícil pra mim não ficar animada com esse jogo. Eu tô muito triste porque teve uns relatos meio bad, de transfobia, que é meio chato, gente. Eu espero que os desenvolvedores tenham resolvido, porque a gente tem que dar uma chance pras pessoas resolverem. Mas tem o Keanu Reeves. Exato. É, é o que vai fazer eu jogar, é aquele homem maravilhoso. Que... Com um braço de metal. Não, é isso. O Keanu Reeves é aquela pessoa assim que até agora, graças a Deus, é uma pessoa que não foi problemática. A gente tá esperando muito. Vai vir ele com Matrix, vai ter o te... terceiro, quarto, terceiro. John, John Wick. E a gente vai ter ele no videogame, gente. Então, assim, é multiplataforma o um homem, né? Graças a Deus. Perfeito. E ainda fala que as pessoas são maravilhosas. Sério, aquele homem é tudo pra mim. Ano passado, a gente teve a ótima notícia de Resident Evil 2, né? E todo mundo gostou, um jogo ótimo, mas a gente ainda não teve chance de jogar. Então, se você quiser dar pra gente ou emprestar pra gente aqui no TV Cores, a gente vai agradecer. Eu prometo que muito. até eu jogo. Eu, eu vou jogar. Exato. Se der, eu jogo. É eu jogo. terror, Julia, Júlia vai jogar. Mas esse ano, a gente vai ter Resident Evil 3. E eu fiquei muito feliz porque eu achava que ia ser mais ou menos pra 2021, né? Já que ano passado, a gente teve o jogo. Só que a Copcom chegou e falou, não, vai ter. Esse ano assim Jill, repaginada, maravilhosa e vamos ter nemes pra correr. Perfeita. Sério, eu vi o trailer e falei, não. Eu quero jogar esse jogo porque essa mulher, essa mulher merece respeito. E obviamente que teve um chororôzinho assim do pessoal nerd hétero cis, né? Usando claro, o hétero cis. Por que será? Por que será? Porque ela não tinha sainha. Sendo que essa Jill ela está real, gente. Ela está. Não, ela tá perfeita. Ela é um ser humano, e assim, é um ser humano que acabou no meio de um apocalipse zumbi. É muito legal porque o jogo não ignora a conexão com Resident Evil 2. Caso você não saiba, Resident Evil 2 e 3 eles acontecem no mesmo tempo, em diferentes lugares lá na cidade. Eu tô muito animado pra poder jogar. É o meu preferido de Resident Evil. E é isso, né? É Jill e Nemesis com roupagem nova. Eu vou render o meu coração nintendista, então, porque não tem jeito. Chocada. Eu vou falar do novo Animal Crossing. Porque eu acho que todo mundo tava na expectativa de um Animal Crossing pra Switch. O que eu honestamente acho que não vai ser muito diferente dos outros Animal Crossings. Porque você é um personagemzinho numa ilha meio furry. É, eu fiquei calada aqui um pouquinho, não quis comentar nada, mas é furry. É gente, furry. Tá a, a gente furry. não está julgando, mas é furry. É <risos> a, gente tem que ser, a gente tem que falar a verdade. E é você, um personagem humano, no meio de um monte de furries. Querendo, sabe, cuidar da vila e cuidar das pessoas. Eu adoro isso. E eu quero muito um jogo pra Switch. Onde eu vou poder ficar sentadinha ou andando na rua brincando com os meus personagens os personagens são animais. É, gente, e assim, eu não ri por causa do jogo não, eu ri por causa da frase do de Furry. É cheio de Furry, mas não é um problema, gente. A gente aceita os furs. Se é consentido. Tem... Se é consentido, se os personagens estão de boa, por que você não vai jogar Animal Crossing, sabe? Então, assim, Animal Crossing 2020, para o Switch, a gente está muito feliz. Eu, pelo menos. O outro jogo que eu tô muito animado pra esse ano é o jogo de Vingadores, que eu publicamente aqui falo que eu tô com um pé atrás, mas no meu coraçãozinho eu tô com dois pés atrás. Sim. Porque eu acho que é muito complicado aquilo dali que o jogo tá fazendo, que é se espelhar muito no universo do cinema. Sim. Eu acho que tá querendo muito parecer com aquilo dali, talvez chamar o público, que a gente também vão combinar de estar querendo jogar. Tamo aí. Eles conseguiram fazer o que eles queriam, mas eu acho que tentar se espelhar muito e não ter uma personalidade própria pode dar ruim. E a gente tem um problema de microtransações que... Sério, nunca vai ser Não. algo bom para o jogo. Não. Nunca será algo nunca bom um, e proveitoso. Nunca teve na história dos videogames um jogo onde a microtransação fez bem para o jogo. Sim, e eu tô com medo também porque a roupagem dele, o jeito que parece que vai ser o jogo, as fases, me lembra muito daquele tipo de jogo de super-herói Antes de Homem-Aranha, sabe? Que era meio zoado. Você pode ser o herói, mas não é. Você pode voar até lugar, mas não pode. As coisas são muito limitadas, parecendo que são ótimas e super abertas, mas não são. Eu espero muito que seja o um novo Homem-Aranha lá de Playstation. Foi maravilhoso. Sim. E vai ser muito legal se a gente puder conhecer São Francisco, sabe? Andar por São Francisco igual a gente aconteceu no Homem-Aranha. Que a gente pôde conhecer Nova York inteira, sabe? É. Mesmo que tenha sido meio um futuro distópico que o jogo tá mostrando. É. São Francisco tá meio ferrado porque os jogadores morreram, pararam. Não sei, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tô animado, mas é aquilo. Eu tô sempre assim, hum... Animado com receios. Exato. <risos> Bom, a gente não podia deixar de falar do nosso queridinho, do nosso amorzinho da Last of Us Part Pelo amor de Deus. Eu acho que esse jogo a gente fala há tanto tempo. Antes mesmo dele existir, a gente já falava dele. E assim, tudo que saiu até agora é incrível. É, e caso você não sabe, a gente teve em cores. Muito do porquê teve em cores existia por causa desse jogo. Então, assim, bem valor esse jogo caso você goste do canal. E é isso, a gente tá esperando um jogo que eu sei que a gente tá colocando uma expectativa muito lá na frente, muito alta. Mas a gente sabe que a Naughty Dog, se tem uma empresa que vai conseguir, tem a maior chance de entregar um negócio bom, é a Naughty Dog. E assim, eu acho que é uma das empresas que mais respeita com os próprios jogadores. E quando eles lançaram da Last of Us Part 2 o primeiro teaser, eles falaram, olha. a gente a gente tem muita noção de como vocês amam esse personagem. Mas ninguém ama tanto quanto a gente. Exato. Então a gente vai fazer um bom trabalho. É, então, mas tô assim. Né? Não. Exatamente. Você <risos> que crie teu filho, você que cuide dele. E a gente tá na expectativa há muito tempo, né? Há muitos anos. E tem muito debate se esse jogo era necessário ou não. A gente espera que ele seja bom. A gente espera que ele consiga entregar um trabalho bom assim como foi um. E mesmo que tenha sido adiado, né? A gente ia sair em fevereiro. mês que vem <risos> a gente ia tá tendo Last of Us Part 2, mas agora foi pra maio. Mas ainda assim, é esse ano, então é o que importa. E a gente acredita que se eles atrasaram é porque eles sabem que eles queriam entregar um produto bom. É melhor entregar um produto completo do que entregar um produto que você tem que botar um pack de 70 gigas depois. E a gente tem que lembrar que a protagonista de The Last of Us Parte 2 é a Ellie que é uma sapatão! Perfeita, canonicamente lésbica. É, e a gente sabe, né, que sempre quando isso acontece, o trabalho da minoria acaba sendo duas. tendo que ser duas vezes melhor pra gente poder provar que a gente sabe fazer um trabalho e um jogo bom. Então a gente sabe que caso o jogo seja ruim, vão colocar a culpa na sapatão protagonista. E é isso, assim, a gente sabe que minoria sempre, sempre, sempre vai virar errada como comunidade, não como um personagem ou como um jogo ruim que acontece aí, Mas a gente tá muito otimista, real. A gente, a gente tá torcendo muito pra ser a bom. A gente acha muito difícil que seja ruim e a gente Vai ficar muito triste se for, mas a gente sabe que a Naughty Dog tem um histórico e um portfólio muito bom, a gente acha que vai, vai valer a pena. E a espera vai... Cada segundo que a gente teve desses anos todos, a gente vai ficar muito feliz com o resultado. E agora a gente quer saber de vocês. Quais são as expectativas de vocês com jogos em 2020? Comenta aqui. Fala também se você concorda com os jogos que a gente comentou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui, gente. Você pode clicar no cardzinho do lado. E caso você não esteja inscrito, você pode apertar aqui na bolinha com o símbolo TV em cores. A gente se vê lá no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. tchau.